Olá família, tudo, tudo bem, bem com vocês? vocês? Eu sou a Sucena. E eu sou o Juninho hoje nós trouxemos você na ESI Dublin. E nós temos a certeza de que você irá amar cada detalhe dessa escola. Então, então vamos vem com aí. a gente! A ESI foi fundada em 2001 e oferece programas de estudo de inglês com a maior qualidade para alunos intercambistas. E detém quatro prêmios de primeiro lugar no Stud Travel Star English Language School Europa Award, sendo indicada para o prêmio anualmente desde 2013. E sobre a localização, você estará próximo ao Con Street, Temple Bar e Trinity College. A escola é conhecida internacionalmente pela sua inovação no método de ensino em uma mistura equilibrada entre tecnologia das salas de aula desenvolvimento profissional da equipe e professores qualificados para proporcionar o melhor do aprendizado para todos os seus alunos. O aluno é o centro das atenções aqui na IASAI. As aulas têm no máximo 13 estudantes, o que significa que os professores podem dar maior atenção às necessidades individuais e traçar um plano de estudo que se adeque às suas necessidades. Cada aluno é individualmente avaliado desde a sua chegada na escola. Isso garante que cada um esteja no nível correto e na avaliação da aprendizagem. Assim que você completar todas as atividades exigidas no seu nível, com certeza estará pronto para seguir para a próxima etapa. O mix de nacionalidades dá um show à parte. São 40 diferentes nacionalidades estudando aqui na ESI. Isso permite que você pratique o inglês com pessoas de diversos lugares do mundo. Uma coisa é certa, seu listening ficará afiado. Os professores, além de serem experientes no mercado educacional, são todos graduados e possuem qualificações de reconhecimento governamental. E a Sa investe constantemente para que eles estejam atualizados para trazer o que há de inovador em sala de aula. Agora, o que dizer de uma escola que foi casa de mais de 50 mil estudantes que vieram de diversos lugares do mundo? São 20 anos sendo lar de alunos oriundos de mais de 60 países e com 99,9% de feedbacks positivos. É sim, uma das melhores escolas de inglês da Europa. Hi everybody in Brazil, welcome to ISI. My name is David and I'm a teacher in the school. I have been here for quite a long time, but there's a reason for that. I love this school. This is not your regular school. This is a school where you're going to meet friends, where you're going to learn English, where you're going to have a good time. You're going to make friends for life. You're going to learn a language that will help you in your future, but it's not just about the future. It's about the here and now. Every day is a day of learning, it's a day of fun. You can, you know, it's you can do so many things here. We have classes in the morning. We also have electives where you can specialize in conversation, in grammar, in writing. And we have an amazing social program. Every day you can do different activities, you can visit places in Dublin. And really, this school is a social school. It's all about making friends because coming here on your own can be a é uma experiência scary mas but escola faz tudo para garantir que você não never alone. Então, welcome a essa escola e be parte da família ISI. Então, Susana, o que, que você achou dessa escola? Eu amei, não eu é? amei a estrutura. E o David? Gente, incrível! E se vocês gostaram dessa escola, só precisa o quê, Su? Me chamar nesse exato momento que eu tô te esperando. Se você gostou desse vídeo, é só comentar e já compartilha com aquele amigo que precisa dessa dica incrível, não é mesmo, Su? É maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então até mais e tchau, tchau! tchau.